Todo mundo tinha medo de fugir. Ouvida ou morte, não um dos dois escapar. As portas estavam cerradas com ferros, era completamente trancado. A resposta sempre é a mesma, sempre foi assim. Esse aqui eu não vou continuar, eu vou ir denunciar. Hoje, uma blitz encontrou 80 trabalhadores em situação irregular. Ele inicial. veio o aliciador dizendo que a gente dinheiro, podia ajudar a família da gente. A gente acreditou tudo que ele falou, entendeu? Vine com 15 anos. Você necessita costureiro em São Paulo, Brasil. Falou assim: se for pra matar, a gente mata agora. Tomei banho, tava jantando, e chegou e me furou. Aqui, aqui, aqui. Eles aceitavam entrar nesse sonho sem saber que o que esperava por eles aqui era um pesadelo. Não paga salário, não paga alojamento, não paga nada, a pessoa vive pior que um animal. Os deputados querem explicações da Zara sobre as denúncias do Ministério do Trabalho. Não é só um caso de trabalho escravo, é um caso também de trabalho infantil. Nós vamos deportar, não vamos falar nada. A escravidão contemporânea é um crime contra a dignidade humana. Sem a privação ou restrição de liberdade do trabalhador, não há escravidão. Nós estávamos falando de uma realidade e o Estado falando de outro. Chegar no lugar e falar, aí não vive um ser humano. Esse aqui não é normal. Ele dizia, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Por que, que um dia você decidiu que não? Porque ele me tratou pior que animal